Fala aí, jovem herói! Bem-vindo ao canal que conta a história do seu personagem favorito. Eu sou Jonathan Maia, e olha, o nosso vídeo hoje vai ser quente, hein, porque eu vou te revelar os segredos de Agnes, uma personagem envolta em vários mistérios na série Wandavision. Vamos lá, o primeiro segredo que você com certeza não percebeu na nossa série é que Agnes é a primeira pessoa da cidade que é introduzida a Wanda. Nenhum outro personagem na cidade chega primeiro para conversar com Wanda, mas sim Agnes. E repara que Agnes diz para Wanda que ela chegou na cidade recentemente, então Wanda teve muito tempo para conhecer outras pessoas, mas coincidentemente foi logo introduzida a Agnes. Eu acho isso no mínimo curioso, já que Agnes é a primeira pessoa também a fazer várias perguntas sobre o passado de Wanda e perguntar, olha, o que é isso? Quem é você? Quanto tempo você está casada? É, várias perguntas que ela faz sobre a Wanda. Então ela demonstra que tem um interesse muito grande na personagem. E como eu te falei, ela é a primeira personagem da série a conhecer a Wanda. Isso pode deixar a gente com aquela pulga atrás da orelha porque o meu sentido aranha coça quando eu escuto que ela, na verdade, foi a primeira personagem na cidade que Wanda conheceu. Mas agora vamos para o nosso segundo grande segredo de Agnes. Agnes tem um coelho que, olha, tem o mesmo nome do seu filho nos quadrinhos. E ela até tenta fazer com que esse coelho seja utilizado no show de mágica de Van. Mas vamos falar uma coisa, tem muita gente que não sabe quem é Agnes. E é que nesse vídeo aqui, eu acho que é muito bom eu te falar que Agnes, na realidade, trata-se de Agatha Harkness, uma poderosa bruxa do universo dos quadrinhos da Marvel Comics, que, olha, tá envolta nas mais diversas situações. E assim, você pode até me perguntar, Ué, mas Jonathan, onde na série mostra que Agnes é a Agatha Harkness? Olha, tem várias referências na série que nos mostram que ela, na verdade, é Agnes. Você tem que lembrar daquela frase que é dita no segundo episódio pela Dot, o diabo se esconde nos detalhes. Então, por exemplo, tem um serial naquela intro animada do segundo episódio, com o nome de Aunt A. E adivinha quem também tem o nome de Aunt A nos quadrinhos? Isso mesmo, Agatha Harkness. Além disso, temos outras referências, como também o fato de que ela sempre está utilizando uma joia, muito semelhante à joia que a personagem Agatha Harkness utiliza. Tá, ok, eu sei que você não vai concordar agora comigo, mas é muito claro que Agnes, na realidade, é Agatha Harkness. Eu vou te provar isso quando Agnes nos revela mais um de seus segredos. Nosso segundo segredo é que Agnes comemora o seu casamento com seu marido, Ralph, no dia 2 de junho. Sabe o que também é mais comemorado, algo que aconteceu nessa data? O julgamento das bruxas de Salim, quando a primeira mulher foi assassinada na cidade pela prática de magia. E vale lembrar que Agnes aparece na série vestida como bruxa. Coincidência? Olha, eu acho que não, tá bom? Eu acho que não. Mas vamos para a parte que a série ainda não nos revelou sobre o material promocional vazado. Sim, já vazou conteúdo da série Wandavision. E nesse conteúdo, é possível ver que Agnes está numa espécie de culto, numa espécie, assim, várias pessoas reunidas, e ela está vestida de bruxa. Nessa cena, Agnes acaba sendo a primeira mulher assassinada na cidade de Salim. Sim, Agnes foi assassinada no dia 2 de junho. Agora você vai me perguntar como ela foi assassinada na mesma data que casou-se com seu marido. Isso porque talvez o marido de Agnes não seja realmente uma pessoa, ou pelo menos não um ser humano. Eu vou te explicar por quê? Porque na realidade, Ralph pode ser um outro personagem poderosíssimo da DC Comics, Mefisto. E isso nos explica totalmente como que Agnes é casada logo no dia da sua morte. No dia em que Agnes morreu, ela aceitou totalmente a sua devoção para Mefisto um espírito que se assemelha ao que seria o demônio no universo da Marvel Comics. E se você lembrar que, nas bruxas, o demônio acaba sendo o grande devoto de suas paixões, como se fossem os seus maridos, não é muito estranho a gente pensar que Agnes é casada num pacto que ela firmou com Mephisto. E isso faz muito, mas muito sentido, já que Agnes está ali naquela realidade, tentando introduzir Wanda a tudo que está acontecendo. Esse casamento entre Agnes e Mephisto explicaria justamente o grande interesse na série nos gêmeos, nos filhos de Wanda. Nos quadrinhos, Agatha Harkness está fortemente ligada à história em que Wanda tem e perde os seus filhos, por eles serem fragmentos da alma do demônio Mephisto. Então não seria estranho a gente pensar que Agatha pode estar sendo manipulada, controlada pelo vilão, para que ele consiga colocar as suas garras nas crianças de Wanda. Isso não seria nem um pouco estranho de se imaginar, já que numa das cenas de material promocional do trailer, vemos Agnes saindo de uma espécie de transe após ser encostada por provisão. Isso nos mostra que Agnes está sendo controlada. E, provavelmente, quem deve estar controlando ela é o Mephisto que está muito interessado nos filhos de Wanda com visão. Bem, Jovem Herói, esses são os nossos segredos ocultos de Agnes, escondidos na nossa série WandaVision. Mas agora eu quero saber de você. Você já tinha percebido pelo menos algum desses segredos ocultos? Olha, ainda tem outros segredos ocultos da série. E eu vou fazer um novo vídeo falando sobre o grande segredo oculto na série Vision. E olha, você não pode perder, porque também ficou um vídeo muito, mas muito legal. Tenho certeza que você vai gostar. Mas agora eu quero fazer uma pergunta. Mas agora eu quero te, fa... mas agora eu quero te fazer um pedido. Se esse vídeo te ajudou e esclareceu a sua dúvida, faz favor, manda para o seu amigo. Eu tenho certeza que ele também vai ficar extremamente surpreso. Isso vai ajudar muito ele a ele entender um pouco mais dessa série, que olha, é uma série muito legal, mas muito difícil de ser entendida, porque... Desculpa, o roteiro ele é meio confuso. Você vai pegando várias referências ao longo de cada episódio. E se você quiser ver um vídeo onde eu te expliquei totalmente Wandavision, com quase 30 minutos de explicação sobre o que está acontecendo na série, olha, é só você clicar nesse card que está aparecendo agora na sua tela que você vai ser redirecionado para o nosso vídeo. E se você quer ficar muito por dentro do que está acontecendo em WandaVision, olha, se inscreve aqui no canal, porque eu estou trazendo muito conteúdo de WandaVision aqui no Heróis de Hoje. Todo dia eu sempre trago algum videozinho e olha, eu tô esclarecendo muitas dúvidas dos inscritos que eles botam aqui embaixo na aba de perguntas em vídeos. Eu estou fazendo vídeos sobre perguntas de inscritos. Eu tenho certeza que eu vou conseguir esclarecer tua dúvida e eu vou te agregar muito conteúdo se você se inscrever aqui no canal. A gente se vê na próxima, temos vídeo novo todo dia. E é isso. Nos vemos lá. Forte abraço e um duplo H pra você. cara Flash!